Celinhos! Análise de quedas, que eu tô ligado que você gosta. Você sabe, né? Seu e-mail aqui para aquela nossa aula luxo. Tranquilo? Se você quer ter seu vídeo analisado, manda no vcluciana.gmail.com E se sua máquina tem a teimuzinha e ficar travando, não dá um problema, HFW Informática vai resolver para você. Contato tá aqui embaixo na descrição. Telefone, site, tudo bonitinho. Fala com eles que o negócio é bom. Confiança máxima. Bom, vamos lá. Minha primeira queda em Tuiuti. Fala do é Tales, Thales Montes. Fala Durval, meu nome é Thales, com um L só, aqui tem dois, mas isso aí não tem problema. Sou grande fã do seu trabalho. Gaso, seus vídeos estou evoluindo a cada dia. Saí das 11 e fui para a pista por assistir seus vídeos nas pistas. Enfim, tive minha primeira queda. Graças a Deus, não me machuquei. Tentando analisar minha queda, eu acho que inclinei demais a moto. Ele não estava em um traçado tão bom. O dia estava frio, porém os pneus estavam aquecidos. Estava usando Supercorsa SP atrás com 25, 31. Na frente, Supercorsa SP atrás, 25 libras. E 31 na frente, Supercorsa SC2. Tá, beleza. O SP você sabe que é um pouco mais duro, né filho? Que o SC2, mas bem, vamos lá. Qual o seu da minha queda? Vou ver. Desde já agradeço muito pelo seu conteúdo nas redes sociais. Ainda farei um curso com você, mestre. Tamo junto, filhos, é nozes. Bom, filhos, fica com o vídeo aí. Música falei pra vocês no outro vídeo, não foi nessa curva, mas eu vou aproveitar a próxima curva, vamos lá O filho, tá vendo, tá vendo assim, hum, dá uma trabalhada melhor nessa embreagem, quando você, você tá fazendo lá, mas trabalha um pouco a embreagem, não solta de uma vez, trabalhando um pouquinho e solta, você vai aliviar isso aí e vai deixar estressar menos a hora traseira, tá? transição bom, ó, do ó, isso aqui ó, isso aqui isso aqui ó, ó aqui já tá longe e tal. Você sabe que essa curva aqui você já errou né? Que aqui que você cai, você vê que você já tá longe do traçado. Se traçada não é bom e você inclina muito. Aí não tem jeito. E você viu ali a velocidade com que você volta? A preocupação em voltar cedo para a moto não precisa. Faz igual as outras duas curvas, entendeu? Mantém ainda o, o posicionamento do pêndulo e vai os cabelos voando ali. Ó, meia lompinha, tá talon. Tá ó, você, você viu que você inclina a contura e já vem. Aí não, não tem jeito, não tem nenê. Então mais, mais sutileza, mais sutileza. Ó, deu mão, saiu do banco e, Ó, você já voltou para a moto, não precisava. Dava para trabalhar ainda, pendulado até lá. E depois volta. F. Dias! Olha aqui, ó. Com... ó. Dá uma olhada nessa aqui, ó. Você vê que ele passa um pouco mais alto com o joelho ele encosta aqui, ó. Um pouco mais alto com a moto. Certo? E aí ele passa no bump susso, ó. E ó, dá aquela aproveitada até aqui, só que ele já voltou pra moto. Não sei pra que essa pressa, filho. Vamos, vamos devagar. Vamos lá pro, pro, pro incidente. Que eu tenho uma, uma coisa pra te falar. vamos lá. Você tá ligado? Você tem um, tem um negócio aqui que você não falou, né filho? Que eu ouvi. Ó, oh, longíssimo, grande demais e já era. Só que tem uma outra coisa aqui, filho. O que que é isso aqui? Fala pra mim. Sai, mouse. Sai. Sai. Filho, você tá usando o pneu invertido. Você sabe que isso aí ferra tudo, né? Pneu invertido, você tá fazendo ele girar no sentido que não deve. E tem uma outra coisa. É... No Super Corsa, aquele ranking de pneus que eu falei e tal, eu já expliquei um pouco no Super Corsa quando eu comparei outros pneus. A borracha faz, como qualquer pneu, a borracha faz parte da carcaça do pneu. Então... Conforme você vai gastando e fala, putz, chegou no um TW aqui, vou inverter porque vou pegar mais para a direita e vai ficar mais luxo, eu já fiz isso também. Às vezes eu faço, inclusive alguns treinos. Só que eu tenho a consciência que não dá para abusar como você abusaria se tivesse um pneu zero e do lado certo. Ou pelo menos um pneu do lado certo. Por quê? Quando você entra em linha e acelera, ele começa a fazer um deslocamento maior, ele começa a, abolar, a baular mais ainda, porque aquela estrutura que é a borracha, que também ajuda na rigidez, já era. Então ele faz muito mais esse efeito, ele balança muito mais a moto, ele joga a moto muito mais para fora. Você pode reparar que quando você acelera com o pneu invertido, ela te lança para fora direto, você não consegue fazer um traço tão luxo, ela começa a querer escapar, ela não entra legal. Então tem uma série de coisas que o pneu invertido faz, por quê? Porque ele está chacoalhando a mais, do que ele deveria, porque a estrutura já foi embora e a rodagem está ao contrário. Então é muito perigoso, periga de estourar e você se quebrar inteiro, então jamais, tá? Isso aqui é uma das coisas também que te ajudou na queda, o pneu invertido. E outro ponto, traço fora, é o que você escreveu, lá fora, inclina tudo e acelera sem dó. Não tem como, até uma moto de baixa, uma ninjinha, vai 3, vai escapar. Então o traço é extremamente importante e saber a aceleração também. Tem um vídeo de dica que eu dei, que, cara, tem um pêndulo aqui desgraçado. Aí. Como que eu uso o pêndulo depois que eu tô já no esquema, principalmente a parte do joelho? Eu só volto a acelerar forte quando o meu joelho saiu do chão. Então quando o joelho encosta no chão, eu estou limitando a inclinação, eu sei que eu estou mais inclinado que o normal, eu dou uma tranquilizada no acelerador. A hora que eu desencostei o joelho do chão, eu já vou abrindo junto, porque eu sei que eu já aumentei a parte é, de contato do pneu, eu aumentei ali a, a proporção de borracha. Entendeu? Então é isso aí. Bom, filho, cuidado, melhorar o traço, vira esse pneu aí, põe um pneuzinho novo. E não acelera tão, pá, inclinado na redução, lembra de dar uma troca na embreagem. Agora o próximo. Vídeo para análise, Rafael Barros. Boa tarde, Duval. Estou te enviando o vídeo da minha queda na última etapa e gostaria que você analisasse o vídeo, porque além dos danos materiais, meu companheiro de prova teve algumas lesões físicas. Fiquei bem assustado na hora e queria saber na sua concepção se eu provoquei nossa queda para que eu possa me aprimorar mais no futuro. Beleza, Rafa, e bom, etapa, acredito que as calibragens você tava no esquema luxo, é, tava com mais impotenza, e, e fica com o vídeo. viu isso aqui, é... é aquela curvinha, que eu te falei de potenza, que pode ser muito luxo e pode ser ao mesmo tempo fatality, vamos ver com calma. bloco oh, o de 60, aí sim, perdeu firme a entrada da curva. Deu um confere, viu, brother? Ah! Nossa, filho. Você é o de trás, é isso, filho? Ou você é esse aqui? Vixe, ó. A panca foi... Eu acredito que você é o de trás, né? Mas aqui tem duas coisas, tá? Independente. Primeira coisa, vamos lá. Aqui, ó perdeu a curva já, perdeu a curva, deu um confere, ó. viu, certo, viu, isso aqui é corrida, e corrida você fica com o ânimo exaltado, fica na drena e tal, e às vezes o raciocínio ele fica meio xaropeta, por isso que eu falei que eu também fiquei com o raciocínio ruim e não é bom entrar nesse estágio, então, é... viu aqui, certo, Tentou recuperar para não perder muitas posições, só que fez totalmente errado. Por quê? Porque você fez um traço que não dá aqui, né? Tô falando daqui do, do, do da, de onde está a câmera. Ó, você vem, o cara tá acabando a curva aqui, né? Você entra, você tá acabando a curva, você vai fazer essa tomada para cá. Então Você dá aquele gaizinho aqui para posicionar o moto para cá. Você não vai enxergar nada por aqui, né, filho? Porque se tiver colocar, vai ser por dentro. Porque não tem como colocar por aqui. Porque você faz um S pra cá. Certo? Então é, você não vai olhar nada aqui. É, é, ainda mais as irmãzinhas aqui. É impossível você passar por fora. É por dentro. Então aqui ó. Tipo, você jamais estava esperando. Ó. Não dá nem para você ver ele aqui. E aí o toque. Então, filho. Você não fez nada de errado. Ó. Você veio. Você fez a, bonitinha a curva aqui. Aqui, ó, ele viu você, se precipitou na aceleração ó, e botou no lugar que não existe. E você não está enxergando, você, tá, ó, você levantou para fazer a transição. Não tem como, surgiu do nada aqui. Então assim, o erro maior foi do, do, do cameraman. Então, colocou no lugar que não dava. Tentou no desespero recuperar aquela posição que ele perdeu. E dava para fazer uma outra estratégia, descer no um tobogã, ver qual é que é para fazer melhor. Então aqui, é, infelizmente, foi um, um erro de cálculo que acabou com a corrida dos dois. É, melhoras aí para vocês dois, vão para a próxima e usar isso como aprendizado, tá? Porque tem que ter aquela parte de estudar, ver onde passa melhor, onde não passa. Errou, dá para recuperar, é só ter calma, tranquilidade e agora é o que eu estou falando. Eu ensaiei ó, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, quer ver? Espera um minuto. Vocês vão ver o vídeo completo? Na corrida que já vai, ter, já vai estar no ar, aí ó. Eu disse pra caraco e toda hora chegava muito forte aqui, mas eu não tinha coragem porque cada hora tava dando uma forma aqui. E aí ó, se liga nessa aqui ó, ó. Onde jogou a moto aqui ó? Mais um pouquinho, ó. O Mauro au! Já tinha ficado sem nada ali ó. Entendeu? Então assim foi uma ultrapassagem bonita. Mas coragem, corajoso, porque dava para ter feito um, um guerre aqui, entendeu? Coisa que eu poderia ter feito e não fiz. E aí nessa, fez uma ultrapassagem belíssima, levou logo dois, mas quase aqui, entendeu? Então é uma curva que ela é complicada, sabe? E aí na corrida vocês vão ver que as ultrapassagens eu pensei bastante em como fazer, como não fazer, para não colocar é, ninguém em risco. Porque tem uma outra coisa muito importante, né, filhos? Que é o seguinte, todo mundo sabe quem é o Durval, né? E aí o Durval é, tá aí a de queda, faz as avaliações, ensina o caraco. Se o Durval der uma de louca em algum lugar, acabou pra mim, né, irmão? Até explicar por A mais B, acabou. Então todo aquele trabalho que eu construí durante 10 anos, eu jogo por água abaixo, se eu fizer qualquer presepada forte é, arregaçando com alguém. Por mais que às vezes eu poderia estar no meu, na minha razão, tipo, ah, coisas de corrida. Mas se eu puder evitar e deixar um companheiro inteirão é melhor, né? Não é? Então, uma vez que tem tanta experiência assim, vai, o Duval é, tem experiência. Então tem que tomar esses cuidados. Que no caso ali, é, se tratando de uma categoria escola, então tem até os briefings e tal, não pode ser afoito. Não pode. Tem que pensar, fazer com calma. Tudo tranquilinho. Beleza, filhos? Vamos pro próximo vídeo. Rafael. Outro Rafael aí, tá vendo? Se nós queremos os Rafas. Fala, filho, beleza? Quase vim ao solo com a minha MT-07. Passei direto e não consegui focar na curva. Percebi que a roda traseira deu uma travada. O que será que houve? Calibragem 27. Nossa, filho. Nossa, filho. Filhinho. 27 PS dianteiro e 29 o traseiro. Você escreveu errado isso aí, não foi? Não. Porque na verdade isso aqui tinha que fazer assim, ó. Hum. E melhor, na MT-07 29 PS e um dianteiro é muito porco morto. 600 é no mínimo, no mínimo 30. Eu já vou falar melhor. 30, se você usar 30, é 30 gelado. Que é pra andar 31, 32, 33, 34. Certo? Então 30 gelado. Não sei colocar na dianteira. 30 gelado. É isso. 600. 07, que estranho aqui é. É, 700. Entrando 600. Beleza? E o 27 traseiro... o é, que que tá errado? Mas o 27 traseiro seria bom. 29? Vai. Agora olha o pneu. Pneu Pirelli Anjo. Turismo. Um pneu que é igual a isso aqui, ó. É igual essa parede aqui, ó. Duro! Desgraça! Pra fazer track Daí não dá, filho. Não dá. Não vai. Mas vamos lá. Esse foi o meu primeiro track day. Acha que foi falta de experiência em pista? É. Tira, tira. Um monte. De. de, de tartaruga tá, tá Ninja? Admiro muito seu trabalho. Você trota muito. Valeu, filho. Tamo junto. Ah, PS, manda um salve pro meu canal no YouTube. Queixada 46, sou seu fã, Au! vou correr nos 4 minutos. Vamos lá, período vamos lá, fica com o vídeo. <risos> Ó, canal dele, queixada 46, ao! Vai, queixada. O que foi isso aqui, queixada? Eu acho que você exagera um pouco no feio traseiro, hein, queixada? Hum. Vamos novamente. Bom, bom. É. Aí sim, hein, filho? Bom, fico feliz pelo menos, que eu tenho certeza que depois do track day... Já está na hora de trocar o pneu traseiro, então já troca o jogo, certo? Vamos lá. essa, essa rende aqui, o dedo abre mais ou menos. O que, que você teve? Pera, aí, pera, aí, pera, aí. pera aí, não fala nada, não fala comigo, então, agora não. Ah, tem aquela do dedo ficar assim, ó, ali também, ó. Só no... tá trazer mais perto aqui, eu sei que tem um vinco nervoso na CPA essa zebra. Olha, isso aqui é novo, esse isso aqui eu não conhecia, tá lá, ah, tá bom. Ficar mais perto da zebra aqui, filho, bem mais perto, para daí fazer um V daqui para cá para entrar, essa mogida da tá setinha, quero ver esse dedo aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha aí, olha aí, olha lá, olha aí, olha aí, olha aí o dedo abre, ó, olha aí, deixa eu ver aqui, olha aí, por que, que o dedo abre, filho? Por que, que o dedo abre assim, Chico? O que, que é isso aí? É aqui, ó, aqui, certo? Você ficar com a mão aqui em cima, beleza, se não estiver sonhando, vai acelerar, vem lá, vai buscar. Até aí vou deixar passar, mas a mão aqui tudo bem, porque existem reações que é mais rápido a mão aqui, desce e não mas o dedo abrir aqui do nada, isso não, filho. No, no. Eu tava querendo fazer uns slides, hein, que eu tô ligado. Dá o dedo, dá o dedo. Não, não. Vamos lá. Deixa eu adiantar um pouco. Internet, Legal, hum? internet nossa. Aqui também com o pneu extremamente poeco. Você quer o original? Da XJ, mais duro que você é louco, irmão. Olha aí, aí sim. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Freou, freou, freou. Apertou. Hum? Lost de confiança. Hum, lost de... Hum. Ah, você meteu um target totalmente errado, filho. Vamos aqui novamente. Você escolheu o pior target que tinha. É melhor ficar por dentro quando é assim, filho. Ou então dá, uma, dá um negócio por dentro, por dentro. Você já viu que ele estava abrindo todas as curvas. Ficar por fora é horrível. Por dentro, tá, filho? Por dentro. Aí ele desiste aqui, ó. E você... Toma já um... Você é louco? Dá aquela freada um pouco forte de trazer, que dá aquela marcada luxo aqui, ó. E aí, você, como é que você vai entrar? Não tem como você entrar, você se assustou. É óbvio. É, mas teve um... Isso é importante. Botar... É, é chegar na terra, soltando um pouco... É, é, é, é, fazendo uma semi opiné Entendeu? Hum. Sabe? Isso é muito importante, que é aquele homem de, de força, né? Que é, é tipo aquela levantada é, rápida da cadeira da cana, que dá aquela pegarrada. Hum, hum. E aí sai, né? Então eu já tô ligado, que é, vai tomar uns... Hum. Hum. Hum. Sei como que é isso aí, eu tô ligado. Já tive, há muito tempo atrás. Depois passou. É só ganho que escorre. Bom, filhinho, aqui você usou uma referência meio errônea. Foi um... olha, olha como ele já tava fazendo essa curva aqui, ó. Ó. E você tentar ir por ali, você já tava certo aqui, ó. Não sei o que, que você vai fazer ali. Não sei o que está por procurando. Aqui está sem espelho, não é tá você, tá é você procurar lugar nenhum. E aí você vai num lugar totalmente errado. Ele se perde de você. Entendeu? Mas beleza, matou na embreagem. Fez bonitinho. Voltou... Depois você voou, você virou um anjo. Uc! Então você virou um anjo! Entendi. Bom, fechada. É isso, filhinho. Cuidado com os targets. Fez certo, matou na embreagem, passou reto ali. Troca esse pneu. Inverte as calibragens e vamos pro próximo e-mail. César Salgado! Porque senão era doce! Vamos lá! Fala, duma beleza? Cara, mandei minha análise faz mó tempo e só agora eu vi que foi pro meio errado. Quem sabe agora não sai minha análise de queda. Tamo junto? Au! Sai, irmão. Sai, porque hoje eu tô agitado. E ó, faz uma hora que você mandou. Tô agitado, eu tô agitado. Você mandou quando isso? Nossa, dia 29 de agosto... Não, peraí. Você mandou não dar atenção no dia 29 de agosto e você mandou no dia 27 de setembro de 2021. Num hot mail, nem tem. Entendi. Você criou um e-mail para mim. Mas tá bom, vamos ver o que você escreveu aqui. Fala Durva, na Segue minha queda para análise. Estava tentando fazer tempo no cartório do bebedouro. Mas o bebedouro, irmão, é para beber água, não é para virar tempo. É para se refrescar. Denóvel Porém, na curva do boxe, levei um chão. Au! Me ajuda com as dicas aí. Imagem ficou luxo. PS, quando eu ventei demais a moto Estou acostumado a r 3 Já viu, né? Quis colocar o controle no chão Ah, a gente não sabe nem mais ver Nem vamos ver Não vamos, já tá tudo aí Tem tudo aí, pô Tem tudo aí Ó, oh, Zezão Tem pertinho, tem cera Tem poretriz, tem pistofamento Tem tudo aí Eu já contei essa foto, tem tudo aí para vocês? Não, né? Nem posso Acho que eu contei no Instagram bem lá. Nem posso, nem posso, isso é loucura é... Calibragem. <risos> Ai, caraco. Calibragem, 26 frente e 24 traseiro. Pneu Supercorsa 120. Calibragem, irmão. ver que eu um delay aqui. Calibragem, 26 quente. Na dianteira. 24 <risos> eu não aguento mais. Eu não quero mais. Eu tentei achar alguma arma aqui, mas eu não achei. Você é que eu chamei feio, né? Não, ele não vai fazer isso. ele vai. Eles não vão mais fazer isso. Não, Não! vai ser diferente a canibragem. Eu sei. São 43 análises de queda. Vários de anos falando. Mas eles vão conseguir. Foi foda. Mas eu consegui. Por que vocês fazem isso? Hein? Eu já não falei da calibragem, Eu vou fazer um vídeo só falando dessa merda. Vai ser 15 segundos de vídeo, mas eu vou falar. 26. Sabe o que você vai fazer com 26 na dianteira? Sabe o que vocês vão conseguir fazer com uma calibragem? Assim? Vocês vão frear, o pneu vai girar. E vocês vão morrer. É isso que vocês querem? É isso que vocês estão querendo? Vocês estão achando que vai ter mais gripe? Vocês não estão nem dando pra cortar. Tá vendo um pneu de Uno. Vocês estão parando a moto em pé, vocês não precisam nem colocar no pezinho. Mas que ele dobra assim, ó, e já era. Então, é no mínimo 30. Na traseira até passa isso aí, mas eu tô achando que tá muito mucho isso aí. Isso aí eu ando quando tá 71 graus em Dubai, irmão, a pista. Macacão duas peças, mas é o que tem por enquanto. Entendi, abraço e verão, peito together. Tá bom, fica com o vídeo. Luxo. Caraca, essa vai ser a próxima câmera do MotoGP, velho Você colocou a câmera Aqui, irmão Tipo como se ela estivesse aqui, ó Pô, da hora Naquela traseira, ficou meio perto, né É tipo aqui assim a câmera Aqui, ó Begão Puta merda velho! Back, back me high Vamos lá Vocês viram, vocês me matam, viu velho Olha a zipa! Olha o zipa aqui que eu falo pra vocês das duas peças na pista Olha ó. Ó, o zipa! Aí você cai de costa, pega aqui essa parte do neoprene aqui do, do, do elastano E ó! E já era! A Benchu Aí fica duas peças Ficou um pouco perto essa peruna, ficou feio Mas deu ver, já deu pra ver que você inclinou pra caraca quando a câmera mesmo falou assim, caralho, a câmera deu aquela, tava aqui ó, caralho, e ó, já era. Então filho, é... não dá pra entender nada aqui, essa imagem assim não dá, mas pelo que você explicou lá já entendi. Quando eu tô vendo no chão, aí a câmera deu aquela, a câmera na verdade ficou aquele para com medo, tá ligado? Que ele vem até um pouco, depois ele dá aquela levantada e fala, não, velho. Tipo, mas ó. Aqui ó. <risos> cotovelo, vai. Com duas peças aí, ia ser quase impossível esse cotovelo, mas tá bom. Beleza. Luxo. Maravilha. E o da hora que duas peças, ó. Aqui é couro. Couro. Tudo só elastando aqui assim, ó. Você não consegue abrir muito essa perna, velho. Você é louco. Bom. Inclinação demais. Tentar o cotovelo ajundar acelerar, inclinando, né? Tudo isso aí, traz isso aqui. Então, filho, não faz mais. Quando a velocidade for maior, quando você tiver mais mão do traço, vocês vão perceber que existem pistas e pistas, existem lugares que o cotovelo entra muito fácil, existem lugares que o cotovelo entra muito difícil. Então, não, não precisa se preocupar se vai encostar ou no cotovelo. Ele vai ser uma coisa natural. Maravilha? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de cenários de quedas, Aguardo o próximo, é nozes e ao total!